MFT, o grande guia de compras da costura. O que comprar para começar a costurar? Quais os itens mais imprescindíveis? Como escolher apenas o necessário e não ficar perdida com tantas opções? Para deixar você sem dúvidas e confiante na hora de comprar tudo o que precisa, o MFT é um guia para te ajudar a fazer as melhores escolhas. Um módulo completo com tudo sobre máquinas de costura, ferramentas e tecidos. Entenda as diferenças entre os tipos de máquinas de costura. Qual a melhor máquina para você e compre certo. Entenda para que serve cada ferramenta tanto de costura quanto de modelagem e quais você precisa comprar. Conheça os diferentes tipos de tecidos. Como identificá-los e como escolher quais comprar. O MFT é conteúdo exclusivo do Costura Bem Feita.